Hum <risos> É muito engraçado. É. Eu acho que eu já passei tempo suficiente sem gravar vídeo, não é verdade? Bom. Vlog da biblioteca Take 1. Acho que eu tenho que comprar uma claquete pra mim. Olá! Eu sou Diego Munhoz e eu sou produtor do canal Biblioteca de Alexandria, também conhecido como Denis, o bibliotecário. Estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre esse tempo que eu fiquei parado, uh, o porquê que eu acabei dando esse tempo do canal. Enfim, vamos ao que interessa. Como eu já falei num outro vídeo anterior, eu estava passando por algumas dificuldades. Uh, essas dificuldades continuam, mas elas resolveram dar um uma... uma facilitada, por assim dizer. Eu sei que é um pouco paradoxal isso que eu falei, mas de qualquer forma essas dificuldades resolveram dar um pouco de, de, de fôlego para mim. Elas não deixaram de existir, mas eu estou conseguindo dar conta de algumas coisas. Dentre essas coisas que eu estou conseguindo dar conta é de tentar voltar a filmar para a Biblioteca de Alexandria. Não só as dificuldades estão dando um pouquinho de, de tempo pra mim, como também eu recebi, recebi uh, uh, uma energia renovada por conta de algumas coisas que aconteceram nos últimos tempos. Uh, nos últimos dias eu tenho recebido muitas uh, curtidas na minha fanpage do Facebook, da Biblioteca de Alexandria, tenho uh, novas inscrições também nesses últimos dias. Muita gente acabou se inscrevendo no canal e eu não estava me dando conta do porquê, até que eu vi no, nos vídeos do canal Pauper Magic PR. Uma indicação que o Lucas fez no meu canal. Aliás, esse vídeo também serve para agradecer a você, Lucas, pelo seu gesto extremamente gentil, de extrema bondade. É, eu nunca vou conseguir expressar o quanto eu sou grato. Já enchi o saco de você pelo Twitter, já enchi o saco de você pelos comentários no, no seu vídeo. Mas eu preciso ressaltar o quanto foi legal isso que você fez e o quanto isso me motivou ainda mais a retomar as atividades da Biblioteca de Alexandria. Eu, realmente minha adicção deu um problema aqui, mas vocês entenderam, né? Ou seja, significa que Denis, o bibliotecário, está voltando E a gente está voltando com as atividades do canal uh, muito em breve uh, Com uma, vamos dizer assim, nova temporada Está certo que o canal não funciona por temporadas, mas é o que é Pra que isso dê certo, a gente vai ter que fazer algumas modificações na rotina do canal, de como o canal funciona. Uh, eu não vou conseguir mais postar vídeos exatamente aos sábados, uh, mas isso não significa que a gente não vai ter pelo menos um vídeo por semana. Pelo menos um vídeo por semana. Pode ser que seja mais. Eu espero até que sejam mais de, de um vídeo. Mas uh, esses vídeos vão aparecer de maneira mais... Uh, livre, no caso mais flexível, pode aparecer durante a semana, pode aparecer no fim de semana, isso vai depender de como o meu tempo vai estar tá, uh, para postar o vídeo. Além de a gente estar tá flexibilizando a postagem dos vídeos, a gente também está expandindo o conteúdo do canal, estou uh, escrevendo roteiros novos, uh, de séries uh, novas aqui para o canal, coisas que eu que, pretendo manter com um pouquinho mais de, de, de firmeza e e também algumas coisas algumas ideias nem saíram ainda da cabeça e foram para o papel. Eu quero ter o um tempo de conseguir colocar isso no papel para começar a filmar logo mais assim a, daqui a alguns dias começar a filmar tudo isso que eu estou tendo de ideias. Por isso o mais certo é que a Biblioteca de Alexandria volte a funcionar normalmente a partir de julho. Em julho a gente vai ter algumas surpresas para vocês. Uh, uma, uma coisa que eu já estava há muito tempo querendo colocar no ar uh, já estava pensando isso já há alguns meses, antes mesmo de parar e bem, eu não quero estragar a surpresa, então não vou falar para vocês o que, que é mas eu quero falar para vocês sobre uma outra coisa que é importante que vai ajudar vocês a descobrirem aos pouquinhos o que, que vai acontecer em julho a biblioteca de Alexandria agora tem um pacote completo de mídias sociais. Ou oh, quase completo. A gente além da nossa fanpage do Facebook, a gente agora também tem uma conta do Twitter, que eu já tava, uh, já tinha deixado o link na descrição em vídeos anteriores, mas agora a gente também tem um Instagram, então uh, fiquem atentos, sigam esses perfis, curtam a página do Facebook também, porque através dessas páginas, dessas mídias sociais, eu vou estar postando muita coisa, eu vou estar mostrando bastidores do que, que vai estar acontecendo na Biblioteca de Alexandre, do que, que eu vou estar trabalhando, uh, vocês vão ter inclusive spoilers do que está para acontecer em julho, eu estou falando bastante de julho, mas é porque eu realmente acho que vocês vão gostar, por isso que eu estou insistindo para vocês ficarem atentos. Os links dessas mídias vão estar aqui embaixo na descrição, uh, eu realmente vou estar usando muito essas mídias sociais, uh, a fanpage nem tanto, mas vai ter coisa lá sim, uh, o Twitter não, uh, não tanto quanto o Instagram, o Instagram vai ser a, a, a principal uh, mídia que eu vou estar usando no, nos próximos tempos, então através dali muita coisa vai ser... Vai, vai ser postada, muita coisa vai ser revelada no futuro do canal. Então fiquem atentos, sigam esses perfis. Mas para não deixar vocês sem vídeos até julho, eu estou para postar uma, um vídeo de unboxing uh, logo mais. E desde já eu adianto que esse unboxing é trazido por cortesia de um amigo meu chamado Leonardo, Leonardo Hiraoka não sei se estou pronunciando certo, se eu não pronunciei certo, desculpa, mas o Leonardo ele trouxe pra gente uma box e eu não vou falar o que, que é ainda, mas se você já segue a conta do Instagram, você já sabe do que eu estou falando, ok? Então, fiquem atentos porque logo mais, no máximo até amanhã, esse vídeo já vai estar tá no ar. Eu queria também ressaltar aqui a gratidão que eu sinto por vocês continuarem Uh, junto com a biblioteca de Alexandria nesse tempo que a gente ficou em, em hiato mas uh, foi necessário para que a gente pudesse voltar com mais energia com mais disposição e, e com conteúdo novo, conteúdo bacana para vocês aliás, conteúdo novo, uh, energia nova, cenário relativamente novo, barba nova, enfim tudo vai ser bacana para a gente continuar com as atividades da biblioteca e o seu bibliotecário não vai fugir de novo dessa vez. E agora aqueles recadinhos básicos. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha aqui embaixo para dar uma força para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para saber das novidades. Em especial nesse vídeo, comente aqui embaixo o que vocês esperam da Biblioteca de Alexandria, o que vocês acham que vai ser a surpresa de julho, ou enfim, o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos da Biblioteca. Deixe a gente sabendo, é muito importante pra gente porque é vocês, através desses comentários, que fazem com que a Biblioteca de Alexandria seja um lugar ainda melhor, com mais qualidade de informação para todos os Planeswalkers do Multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e bem-vindos de volta! A Biblioteca de Alexandria Vlog da Biblioteca Take 2 Eu realmente preciso comprar uma claquete para mim, vai fazer isso